Bem-vindo a mais um vídeo! Você já se perguntou como devemos lidar com mudanças? Hoje nesse vídeo eu mostro alguns pontos que as pessoas desconhecem a respeito desse tema. Somente você que vira o vídeo até o fim terá a chance de descobrir a resposta completa dessa pergunta. Para você que não me conhece, eu sou Leonardo Rocha, seja bem-vindo ao canal Vindas e Vindas. Então, vamos Minas Agora! Não é fácil lidar com mudanças. Dependendo do tipo de mudança, cada pessoa lida de uma maneira e de uma forma única. Essa semana, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, tivemos a mudança de horário para o horário de verão. Apesar de ser uma mudança temporária, isso provoca uma mudança muito grande na vida das pessoas. Eu, por exemplo, não gosto, devido a vários fatores, rotina alterada, por causa do horário e outras coisas, porém eu aprendi a conviver com isso. E esse é o um caso de mudança no qual se aprende a conviver. Há outros casos que a mudança ocorre de uma forma brusca e a pessoa não tem tempo para se adaptar. Não é fácil passar por isso, mas o tempo ajuda as pessoas a enfrentarem essa mudança brusca aos poucos. Seja paciente, converse com as pessoas, explique a situação caso você esteja passando por essa mudança Se você for a pessoa que está sendo impactada por essa mudança Seja paciente, procura ser uma pessoa compreensível e amorosa Assim, você pode se pôr no lugar da outra e tentar entender o que ela está passando E ajudá-la da melhor forma possível No exemplo anterior, você tem uma mudança brusca outro tipo de mudança que depende única e exclusivamente da própria pessoa. Muitas pessoas acham que tem o poder de mudar os outros, porém isso não é real. Essa mudança é exclusiva de cada um. Cada indivíduo deve optar por isso. Logicamente que há consequências a serem lidados com a mudança. Deve ser feita de maneira muito gradativa, explicando aos outros o que você vai fazer nessa mudança. Saiba que podemos perder pessoas que pode ser muito mais positivo e minimizando essas perdas fazendo com que elas sejam apenas uma coisinha pequena nas nossas vidas todas as conquistas e vidas de uma mudança devem ser celebradas houve um trabalho duro para se obtê-las e tudo aquilo que vem de maneira dura vem para nos ensinar alguma coisa mas se você está disposto a aprender como cito no vídeo de aprendizagem no card acima se você não aprende de um jeito, você vai acabar aprendendo de outro. No começo, todas as mudanças afetam a todos que estão ao seu redor. As mudanças são impactantes devido ao fato de quebrar rotinas e forçarem as pessoas a agirem de uma maneira diferente do habitual. O tempo vai mostrar se essa mudança foi benéfica ou não para você. Faça, veja os resultados obtidos, analise o que de bom essa mudança te trouxe e o que de ruim também. Avalie os resultados e, caso seja necessário, mude novamente, pois todos temos a chance de poder corrigir e aperfeiçoar quem queremos ser ou o que queremos fazer. Então, se você quer aperfeiçoar e melhorar, pense nisso. As histórias que eu transmito nesses vídeos são frutos do meu aprendizado. Muito desse aprendizado eu aprendi ao longo da vida, vivenciando situações, experimentando algumas interações com outras pessoas, e estudando novos meios de obter mais informações para repassá-las diretamente para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber informações sobre os próximos vídeos e ao ativar o sino, você saberá em primeira mão quando sair um vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, mostre a ele,